Salve, salve rapaziada, Niro na área, trazendo pra vocês um novo mod abordagem 2.0 Na verdade não é novo, é apenas atualizado, eu atualizei as animações, beleza? E vamos nessa, eu vou ensinar vocês a instalar e vou demonstrar pra vocês no jogo Bom, vocês vão baixar aí no link que tá na descrição do vídeo, que vai redirecionar para a minha página do Facebook, peço para vocês curtirem, beleza? Peço de coração para vocês curtirem a página. Enfim, baixou. Vai vir o arquivo. Vocês vão extrair. Vai abrir a pasta, beleza? Vai colocar aqui no lado, tal. Aí vai estar tá os comandos, comandos para NPC, comandos para o player. Vocês vão abrir a pasta do GTA. Vou colocar aqui do lado para ficar aqui, certo? É Aqui é fácil. Ó. Para a pasta animação, você vai vir aqui na pasta anime do seu GTA. Vai colocar o pad. E fp. Eu vou substituir. Se der substituir também, vai na pasta Cleo, na pasta do seu GTA. Depois pega os arquivos Cleo. Joga para a pasta também. Aqui vai pedir para substituir, mas eu não vou, porque eu já tenho, beleza? E na pasta Mod Loader. Vocês vão colocar aqui a pasta polícia Beleza Eu não vou substituir porque eu já tenho Beleza Enfim Ah não, eu vou colocar assim, Porque na verdade eu não tinha, outra coisa E beleza Vocês vão abrir o GTA de vocês Então galera, já estou aqui no, no GTA E vamos testar o mod Eu vou fazer o código aqui da arma rapidão. Então vamos testar. Eu vou parar já essa véia aqui, ó. Aí, pôr mão na cabeça. Se eu a tecla de mirar, mirar e a tecla L, aí vai fazer a animação com a mão na cabeça. E mão para trás. Tecla de mirar mais M, vai colocar a mão para trás e para liberar mirar e apertar a tecla K. Esse aí eu acho que vocês já sabem, Para quem tem, tinha outro modo de abordagem, beleza? E agora vamos fazer a animação do pedestre. Do pedestre não, do player, né? No caso do CJ. Ou do pedestre que você controla aí, não sei. Deixa eu ver aqui, eu vou, hum, eu vou mostrar em um veículo, beleza? Já peguei esse aqui caso, eu precisava de um vidro com a janela aberta para ficar melhor. Vou pegar esse aqui mesmo. Vou mostrar a animação de colocar a mão na porta, beleza? Que no caso... Vou sair daqui, velho. Por causa dos balas. Então, beleza. Aqui já dá pra mostrar. A tecla é R1. Ah não, não é R1 não, é, é, é RT galera, RT, olha lá ó. Aí vai ficar com a mão no, na porta, beleza? Certo? E a tecla pra revistar é R1 e no caso, acho que deu pra entender Eu vou fazer com outro pedaço aqui pra mostrar pra vocês Podia ser bem claro naquela hora, mas beleza Vamos caso aqui, ó. R1, beleza? Aí faz essa animação, beleza? E para parar, se aperta novamente. E também tem a tecla para colocar a mão na cintura. Beleza? Ah, não, essa aqui é para ficar com a arma no peito. E tem colocar a mão na as duas mãos na cintura ou apenas uma mão. Fica bem legal, ó. bem bacana, dá pra você andar também. E, então, esses são os mods, beleza? Os comandos estão aí no arquivo TXT, no bloco de notas, como eu mostrei pra vocês, beleza? Deixe seu like, curta a página aí no Facebook, tamo junto, e é nóis!